Bem gente, a quina de São João está chegando e sem muita enrolação eu gostaria de trazer para vocês aqui umas dicas bem legais que eu acabei de descobrir, tá certo? E eu pretendo ser bem objetivo nesse vídeo, né? Que muitas pessoas procuram na internet técnicas, né? De como escolher dezenas, de como se existe alguma maneira, de alguma combinação, né? Que sai bastante no jogo. E tem muita coisa na internet que às vezes não é verdade, certo? Eu sou Ismael né, Lopes Coelho, é, fundador do blog Truques de Loteria. Mais especificamente, é, eu, eu sou expert, né? Eu estudo, eu estudo mais Loto há cerca de 10 anos Pela qual eu tenho bastante experiência nesse jogo E caso você tenha interesse de conhecer um método que eu tenho Chamado Loto Fácil Sem Coluna Eu convido a você a clicar abaixo no link da descrição desse vídeo para você né, ver Porque eu tenho técnicas muito Poderosas para o Fácil Mas para a Quina Ultimamente eu acabei descobrindo também Algumas coisas legais E agora para a Quina de São João Eu, eu resolvi Passar para vocês Aquilo que eu vou fazer Tá certo E A princípio Eu quero falar para vocês as, de é é é as dezenas Que, que mais saem tá? As oito dezenas que mais saem são essas aqui, ó, a 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 Por quê? Porque aqui, essa folha aqui, é, eu, eu tirei ela de um programa chamado Loteria Soft Onde esse programa ele traz todos os, a, todos as, os resultados, aqui são resultados oficiais de seus concursos, certo? E pegando essas dezenas aqui que eu chamo de dezenas raízes, é, eu fiz uma simulação aqui, né, para conferir quantas vezes essas dezenas saíram, né, nos últimos 24 sorteios. E aqui, ó, elas se repetiram, né, várias várias vezes. Pelo menos uma delas sai, sai realmente com bastante frequência, certo? Então são aí uma dica aí de dezenas para vocês essas dezenas raízes eu chamo elas de universais porque porque elas podem sair em qualquer sorteio isso aqui é uma simulação do sorteio 5566 até o 5589 certo mas se você pegar outras simulações anteriores ao concurso 5566, vocês vão ver que se pegar mais de 24 concursos e analisar novamente essas dezenas aí que eu acabei de falar, elas vão se repetir novamente. Então, quer dizer, a frequência é muito grande. Eu já peguei vários ternos, várias quadras, né? Vários duques, né? E algumas várias quadras, não, quer dizer, algumas quadras, né? Mas que quadra é mais difícil? Mas vários ternos eu peguei assim, usando apenas dezenas raízes. O último terno que eu peguei, me lembro muito bem, foram, foram as dezenas 1, 4 e 25. Que inclusive saíram todas as três dezenas raízes em conjunto, certo? Então realmente é verdade, né? Tanto que nesse programa Loteria Soft você tem estatísticas né? bastante eficazes, né? até perguntei aqui é verdade que dezenas raízes sempre se repete eu estava na dúvida né mas aí eu fiz a simulação e percebi que que é verdade pessoal certo é verdade e o software aqui não é mentiroso ele te entrega realmente dezenas bastante quentes para você apostar ó. tanto é que eu peguei essas dezenas raízes e coloquei aqui para ver se nas dezenas quentes que a ferramenta tinha me mostrado se essas dezenas raízes estavam presentes né aqui nos palpites da ferramenta que ela essa ferramenta ela é muito boa ela é muito excelente ela extrai os resultados né da caixa e faz e, e dá os melhores palpites para você se você tiver interesse também em adquirir essa ferramenta chamada loteria software eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você clicar e ter acesso a essa ferramenta isso aqui é só o básico né vou mostrar ela aqui no computador ela é completa tem alguns outros vídeos que eu falo aqui no meu canal sobre ela, aonde você tem estatísticas rápidas, filtros e é através dela que eu é, faço todas as minhas análises, tá certo? Inclusive para quem agora de São João eu estou fazendo essas análises, né? Através dos filtros dessa ferramenta e de uma técnica que eu tô, é, que eu vou explicar para vocês mais adiante. Segunda dica é os ciclos das dezenas ausentes. Essas dezenas aqui embaixo, 43, 47, 49 e 80, são dezenas que elas estão bastante atrasadas, certo? Então o que, é que você vai fazer? Você vai pegar essas dezenas de raízes que eu te mostrei e você vai combinar com uma ou duas dessas dezenas aqui do ciclo de dezenas ausentes. Isso para agora para o jogo da Quina de São João que vai acontecer essa semana. Certo? Isso é outra técnica bastante boa. Os ciclos, os ciclos de dezenas ausentes, elas são excelentes, porque também revelam a, a chance né, dessas dezenas saírem a qualquer momento. E para montar, montar as apostas, né? E você pega uma cartela da quina né, e você divida ela em oito grupos. Certo? Igualmente está aqui nessa imagem Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 6, grupo 7 e grupo 8 Certo? O que, é que você vai fazer? Você vai pegar e vai montar as apostas com esses grupos Mas antes disso, é, você tem que fazer estatísticas para saber qual é um, o grupo de 10 dezenas que mais, é, que mais sorteia, né ou qual é o grupo mais atrasado Fazer estatísticas, né? quem me conhece sabe muito bem que eu sou professor de matemática e eu assim na questão de da de loterias, né? Em estatística eu sou muito bom em análise combinatória. Tanto que na Lotofácil esse método meu chamado Lotofácil sem coluna é um método que eu uso muito estatísticas de linhas verticais, horizontais, padrões combinatórios que eu chamo, né, que são padrões de cinco dezenas, padrões né, de tipos, é, fórmulas, combinatórias e vários, vários esquemas que eu utilizo que realmente fazem sentido e até, né, segundo os testemunhos de muitas pessoas, já tem garantido boas pontuações para quem estuda o meu método. Então, para resumir, para o vídeo não ficar muito longo, o que, é que vocês vão fazer? Dividir daquela forma que eu falei né? e vai fazer a análise. Mas quanto a isso, vocês não precisam se preocupar, porque eu já fiz essa análise para vocês. E pegando aqui, ó, vou pegar aqui novamente aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Grupo 6, que é 10 dez dezenas, né? Da 46 a 60, na, no, nas minhas pesquisas aí de mais ou menos uns 50 sorteios anteriores, esse grupo foi o que menos sorteou. Então se vocês forem fazer é, escolha das dezenas na quina de São João, evitem escolher essas dezenas aqui. Apesar de que vocês virem, viram. Né, que há, existe até dezenas aí que podem sair como a 49 certo obviamente ela está no ciclo de dezenas ausentes ela pode sair mas tirando a 49 e, e, e, há, e alguma dezena né que está no grupo aí das dezenas que estão com alta para sair né que são as raízes vamos ver se nesse grupo no grupo 6 tem alguma dezena raiz né a 64 não está presente né e somente a 49 está presente certo portanto tirando a 49 vocês não marquem nenhuma dessas outras dezenas aí somente a 49 nesse grupo 6 é que vocês podem marcar o resto vocês não marquem certo outro, outro outra sacada bem legal Mas qual é o grupo dessas 10 dezenas aí que mais sai grupo 1 grupo 3 e grupo 4 quais são esses grupos vamos aqui de novo né Marque de... sempre dezenas aqui, ó, começando desse, do segundo e do terceiro, tá certo? E no máximo vocês não marquem três dezenas aqui, sei lá, três aqui, três aqui não. Porque estatisticamente, fazendo as análises através dessa, desse, desse método que eu descobri, às vezes só sai uma, uma ou duas dezenas no máximo em cada, em cada coluninha dessa aqui, né? Então, quando vocês forem montar as apostas de vocês, em vez de vocês marcarem três dezenas, né, num quadrado desse aqui, vocês só marquem uma. E só marquem aquela que você vê que realmente é uma dezena forte, né? Por exemplo, pegando um exemplo aqui da dezena raiz, né, um, quatro, né, e vendo que é um grupo, né, que sempre, que sempre sai, que sempre sai, que é um grupo que sempre sai dezenas. Então você pode sim marcar, por exemplo, a 1 e a 4 nesse grupo. Segundo grupo, a 9, uma dezena também, certo? Segundo grupo sai muito. Terceiro grupo que sai muito também, você pode pegar aquela raiz lá, né, a 25. Certo? É só uma sacada legal aí para vocês. E evitar jogar nesses grupos que não saem. Essas fórmulas aqui é, por exemplo, é o grupo e a quantidade de dezenas que saiu. Então, pelo que eu fiz o, as estatísticas aqui, o grupo que mais saiu foi o grupo 1, né? Que é esse grupo aqui, que saiu uma dezena somente. Então perceba que foi o grupo 1, que saiu uma dezena. Grupo 3, né? Também com uma dezena. É.. Grupo 3 com uma dezena e grupo 4, que é isso aqui também com uma dezena, certo? Então, logicamente é um 1 é 1 1 e 1, um, ou seja, vocês podem pegar um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Se vocês distribuírem nessa lógica, sempre com uma ou duas no máximo, em cada grupinho desse aqui que mais sai, né? Aqui embaixo, vocês podem ver que. Eu chamo isso aqui de fórmula completa, né? Todos os grupos aqui, ó. Uma dezena no 1, um, uma dezena no 2, uma dezena no 3, uma dezena no 4 e uma dezena no 8. Que foi esse aqui, ó. Uma dezena no 8. Certo? É... Então, isso aqui se repetiu. Pelo menos uns, uns dois sorteios. Ou três. Durante a minha, a minha estatística que eu fiz, tá certo? Esses aqui também foram posições. né Que eu vi que sai muito. Tá? E essas posições, vocês vão pegar essas dezenas raízes que eu te falei e vão montar nessa, nessa, nesses grupos aqui. Se vocês quiserem essa estatística, basta vocês fazerem o mesmo que eu fiz, certo? Colocar as letrinhas, né? G1, é, as letrinhas aqui em cima: ó, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 6, grupo 7, grupo 8. E aí vocês pegarem e fazer a mesma coisa: dividir a cartela, né? Em 8 grupos e pegar os resultados lá da caixa baixar e fazer a análise para ver pintar né claro pintar cada quadradinho desse aqui marcar os resultados oficiais e ver e contar as quantidades de dezenas que saiu em cada quadrado foi isso que eu fiz certo que vocês vão ter as mesmas estatísticas e com certeza nessa quinta de São João vocês vão ter é, jogos mais fáceis de dar alguma pontuação. Então se você gostou aí desse vídeo dessas dicas você compartilha o vídeo aproveita e se inscreve no canal não deixe de ajudar o, o canal aí no youtube né para ele crescer porque eu já passei um tempo sem postar vídeos por conta da falta de tempo mesmo né mas de vez em quando eu deixo algum vídeo bem interessante como esse aqui dá um joinha aí para ajudar um like para ajudar o vídeo a se expandir e aí para me incentivar a criar novos vídeos, né, como esse aqui para vocês.